Eu tenho cólica e pra desfazer essa dor maldita que todo mundo sente, eu tomo um remédio e quando não passa eu durmo bastante. É, cólica é sempre um problema pra mim, assim, muito grande. É, sempre que ela começa eu já tomo algum medicamento, seja buscofem, buscopan, uso bolso de água quente, tomo banho quente, fico encolhidinha na minha cama. A primeira coisa importante que eu acho que a gente tem que dizer é que a cólica ela não é assim obrigatoriamente uma doença mas é um sintoma da paciente e naturalmente né, fica muito difícil a gente ter uma regra geral de definir quais as causas de cólica sem conversar com a paciente, sem ter, fazer uma boa anamnese, examinar eventualmente e até pedir algum exame complementar para descobrir o que, que a paciente tem. Geralmente remédios não me ajudam. Então, quando isso acontece, ou eu vou no pronto-socorro, tomo remédio na B e tal, ou então eu coloco bolsa de água quente, que isso me ajuda bastante. Eu tinha muita cólica antes de tomar anticoncepcional, querendo ou não, acabou ajudando muito, mas eu ainda tenho. É, assim como a Suzy, não funciona comigo nenhum tipo de remédio, só a partir de quatro remédios que começa a fazer efeito. Eu geralmente eu sigo receita de vó, eu tomo chá. Tomo chá, tomo Também banho ajuda. quente, coloco bolsa de água e é isso que vai resolvendo até passar. Quando eu sinto muita cólica, sim, eu geralmente uso a bolsa de água quente, né? Tomo um chazinho de noz moscada, que ajuda bastante, né? Eu tomava anticoncepcional para diminuir as cólicas, né? Tratar espinhas, essas coisas. Mas eu venho pesquisando métodos alternativos para isso. É, o tratamento engloba desde remédio até exercício, até técnicas de relaxamento e a acupuntura surgiu como uma terapia nova que pode ajudar no, não só no alívio de dor, mas também para tratar ansiedade, para tratar o mal-estar e fazer o relaxamento muscular das mulheres que sofrem de cólicas de difícil tratamento. E segundo os pesquisadores, a acupuntura, quando acrescentada ao tratamento convencional, trouxe resultados e benefícios mais importantes. A principal preocupação hoje em dia no consultório que eu percebo, realmente está relacionada à endometriose, que é uma doença que causa uma dificuldade para algumas pacientes em gravidade, que se manifesta basicamente com dor, dor pélvica, geralmente que piora no período menstrual. Eu descobri que tinha muita cólica por conta uh, de endometriose, que eu descobri tardiamente, depois de passar por vários médicos, por vários laboratórios, descobri que tinha endometriose. Endometriose, grosseiramente falando, são as células que deveriam descer com o sangue na menstruação. Essas células não descem, essas células sobem e elas formam cistos. Elas podem formar cistos dentro do, do, do útero, podem formar cistos no ovário. Esses cistos eles podem andar pelo corpo, então tem que ficar muito atento às cólicas muito fortes.